A todo momento, o corpo está acumulando toxinas. É da mesma forma que higienizamos o nosso corpo e escovamos os nossos dentes todos os dias, devemos também eliminar as toxinas diariamente. Nem todos têm condições de contratar um terapeuta ou ir a uma clínica para receber uma sessão de terapia podal, seja por questões financeiras ou por falta de tempo. Pensando nisso, criamos o curso Terapia Podal Autocuidado à origem, para dar às pessoas a oportunidade de cuidar da sua própria saúde e promover seu próprio bem-estar através dos pés. Portanto, todos estão convidados para aprender e a praticar a alta aplicação da terapia podal.